Aclamemos ao Santo Evangelho cantando Resuscitou, Ressuscitou Ressuscitou Ressuscitou Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. O oh morte, onde está o oh morte? Quem é sua morte? Nossa vitória.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 No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus Bem de madrugada Quando ainda estava escuro E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo Então ela saiu correndo E foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo Aquele que Jesus amava E lhes disse Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram Saíram então Pedro e outro discípulo E foram ao túmulo Os dois corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais depressa que Pedro E chegou primeiro ao túmulo Olhando para dentro Viu as faixas de linho no chão Mas não entrou Chegou também Simão Pedro que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou De fato Eles ainda não tinham compreendido A escritura Segundo a qual Ele devia ressuscitar Dos mortos Palavra da salvação Glória a vós Senhor E que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Estamos no primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Cada domingo, cada missa é uma verdadeira Páscoa, mas a igreja na sua liturgia marca um domingo ao longo de todo o ano para celebrar de forma mais intensa este acontecimento. E aqui estamos, vivenciando, experimentando, celebrando Jesus vivo e ressuscitado. A vida triunfou. Quando o evangelho diz que foi no primeiro dia, não há intenção do evangelista de marcar o tempo específico da semana e sim de dizer que o primeiro dia é agora um novo tempo, é uma era nova, porque Jesus Cristo é aquele que ressurge vitorioso. Estamos na madrugada em que Maria Madalena sai correndo junto ao sepulcro, ...o túmulo de Jesus. Esta mulher... ...cheia de fé, mas ao mesmo tempo... ...desolada, arrasada... ...pela dor da separação... ...pelo sofrimento... ...de uma decepção ao ver Jesus morrer... ...representa... ...uma parte da igreja... ...uma parte da comunidade dos cristãos que embora seguindo a Jesus, ainda o procura no reino dos mortos. É interessante, existem outras descrições, narrações deste momento. Algumas em que Maria Madalena está sozinha, outras em que o evangelista diz que uma outra Maria estava com ela, mas nós não vemos Maria, a mãe de Jesus, indo ao túmulo. Por que será? Porque Nossa Senhora meditava todas as coisas em seu coração. E por mais que não compreendesse tamanho mistério de imediato, ela tudo guardava no seu interior. Ela acreditava na promessa de seu filho. É por isso que Nossa Senhora permanece esperando Maria Madalena é aquela que vai é um misto de amor e dor e quando ela chega até o sepulcro a pedra foi removida e ela vê apenas um lençol e um pano que cobria a cabeça de Jesus mas o que é isso? É uma prova? Será que isso é suficiente para dizer que ele ressuscitou? Ali havia indícios da ressurreição Sinais E a fé também contempla os sinais Meu irmão, minha irmã Eu nunca vi Jesus na minha vida Ele nunca apareceu para mim No entanto, eu creio Há poucos ele apareceu. Eu não sei se ele apareceu a você. Com a, imagem, com a imagem que nós conhecemos ressuscitado. Mas o Senhor te seduziu. Muitos de nós fizemos uma experiência com Jesus. E é isso que nos atrai a esta igreja. É a experiência de fé. Vimos Sinais de Deus na nossa vida, de forma muito sutis. E assim nós acolhemos pela fé o Senhor. Maria Madalena, ao se deparar com aquela cena do túmulo vazio, volta. Ela vai até Pedro, o primeiro Papa. Aquele que representa a condução da igreja. Junto dele... Agora um outro discípulo, ao qual não se fala o nome, o discípulo amado. E nós bem sabemos que é João. Corre com ele. É a corrida da esperança. Por que João não aparece com o seu nome, sim como discípulo amado? Primeiro, porque ele quer revelar Jesus e não a si mesmo. Segundo, porque lá no discípulo amado cabe o seu nome, o meu nome, o nome de cada um de nós. Que deve ser uma representação de uma comunidade que acredita e por isso se move. Vemos uma igreja que agora vai de encontro ao Senhor, ainda que vá no lugar errado porque Jesus não está lá, ele ressuscitou, mas é uma igreja que agora está a caminho e faz uma experiência de fé, João o discípulo mais jovem, portanto com mais vigor, com mais fôlego é aquele que corre e chega primeiro, no entanto ele espera Pedro ele apenas observa de fora da porta de entrada daquele sepulcro. Pedro chega depois. E assim que Pedro chega, então João entra com ele. Pedro chegou atrasado? Hã? Pedro é o primeiro papa. Há quem diga. Que a igreja católica está atrasada. Tem muita gente que fala ainda que a igreja católica é retrógrada. Tem muita gente que acha que as coisas deveriam ser diferentes. E a igreja continua dando passos cautelosos. No entanto, passos firmes na fé. A igreja de Jesus Cristo... Ela é guardiã do seu ensinamento, da sua mensagem. A igreja não precisa ser marqueteira. A igreja não precisa, amados irmãos, se moldar as pessoas. A igreja apresenta a verdade que é Cristo e nos convida a nos deixar moldar por Ele, renovar por Ele. Mas antes disso nós fazemos uma experiência pessoal com Jesus, nos sentimos amados, sentimos que no nosso pecado ele nos convida a uma mudança. E mesmo não sendo merecedores ele nos oferece a salvação, ele nos dá o Espírito Santo, ele nos ensina a caminhar em comunidade e ainda Muitos insistem em dizer que a igreja deveria ser mais veloz, deveria ir assim e assim por diante. né? E tantas coisas nós ouvimos, amados irmãos e irmãs. A igreja não caminha nesta velocidade alucinada e desesperada, acelerada dos nossos tempos, porque ela tem a sabedoria do Espírito Santo. Somos uma geração. Que acha que sabe, e alguns se atrevem pensando que sabem sobre tudo, porque ouviram um vídeo aqui, leram uma coisa a colar e eu estou por dentro de tudo. Existe até mesmo no meio dos jovens uma síndrome em que os jovens têm medo de estar por fora. Estar por fora do que está acontecendo, estar por fora da última moda, então eu preciso todo instante estar ligado, conectado, não é? E daí eu penso que eu sei muito, e são muitos assuntos vastos, mas eu sei de forma rasa, um conhecimento que parece vasto como o oceano e raso como oceano uma poça d'água, é assim que nós vivemos, e por vezes na velocidade que nos leva a nos equivocar, nós vamos passando para frente coisas que nós ouvimos de alguém que com a oratória conseguiu prender a nossa atenção, porque hoje o que há de mais difícil é que as pessoas fiquem atentas a algo até o fim, não é? Porque é tanta informação que é difícil viver aquilo que é preciso no momento. Então quando alguém consegue te seduzir com um jeito de falar atraente, pronto, fiz gol, não é? E a partir desse momento a gente vai passando à frente tantas informações e pouco importa se são verdades ou não, a gente passa para frente. Veja só que delírio é esse que nós estamos vivendo. Mas o tempo vai nos mostrando que muitas coisas que nós tínhamos até assumido como verdade, eram mentiras, porque nos atropelamos naquela velocidade dos nossos tempos. E a igreja continua com passos como o de Pedro e João, embora sendo jovem, embora chegando antes, é aquele que sabe esperar. Hoje nós estamos diante de uma corrida, não de quem chega primeiro, mas de quem persevera. João é aquele que corre, porque ama, e ele representa o cristão que tem a juventude na alma, não é somente a juventude que te permite correr, não é? Com um fôlego capaz de sustentar aquela assim. Não, é uma juventude do Espírito Mas o discípulo amado, aquele que é fiel Espera a confirmação da igreja junto a Pedro Hoje tem gente que acha que, acha, acha que sabe né? mais que o Papa Interessante isso, que delírio que nós vivemos E às vezes nós vemos pessoas com 15 anos de idade, 20, 25, 30, parece que acha que já viveu tudo com 30 anos, não é? E a gente não se dá conta quantas coisas que nós temos que aprender ainda, todos nós, seja qual for a sua idade, e acha que sabe mais do que a própria igreja milenar e até o Santo Padre o Papa. João é aquele que na humildade se sentindo amado por Deus, ama também a igreja e sabe esperar. Devemos ser uma igreja que vai de encontro, uma igreja de pessoas que têm iniciativa sim, uma igreja de pessoas que realmente se movam. E assim nós vamos descobrindo no caminho, Jesus que se revela, mas nós devemos também ser uma igreja que num dado momento contempla. Hoje todo mundo corre, e corre muito, muito. Às vezes falam assim para mim, olha padre, toma, toma cuidado até com o trânsito de Santa Cruz do Rio Pardo, porque tem gente que pisa fundo, né? Por que, que a gente corre tanto, né? Dias atrás, conversando com um casal novo, vindo de São Paulo, eles disseram assim, padre, quando nós íamos por o interior, nós começamos a a nos dar conta que a nossa vida era pura correria. A gente ainda tem um ritmo, não é? Mas só quando a gente veio para cá que a gente se deu conta de que era uma... corrida alucinante. Olha só. Eu falei assim, mas como é que é? Desde quando vocês moram em São Paulo? Não, nós nascemos lá. Que interessante, não é? Apenas quando as pessoas têm a oportunidade de se ver de fora de uma realidade, né, de contemplar um pouquinho, nossa como é que era a minha vida e como é que eu estou vivendo agora, e eles diziam da qualidade de vida não é, que encontram aqui, só assim contemplando um pouco as pessoas podem ver o ritmo no qual estavam e nem percebiam, hoje muita gente corre e é claro que nós precisamos ir atrás, conquistar, estudar, trabalhar... Não estamos negando nada disso, meu irmão e minha irmã... E tem coisas que são próprias até de algumas etapas da vida, não é? Mas a questão aqui é a seguinte... Por que corremos tanto? Para onde estamos indo? Será que nós estamos correndo porque nós temos uma meta a alcançar... Ou nós estamos simplesmente correndo, porque para nós parar, encontrarmos conosco mesmo é desesperador. Então a gente precisa se ocupar de muita coisa, a gente precisa fazer para ter a sensação de que as coisas estão acontecendo. E depois chegamos numa certa idade da vida, e isso eu ouço de muitos que se perguntam: por que, que eu corri tanto? Claro, algumas coisas foram necessárias, tiveram que ser buscadas, sem dúvida nenhuma. É a dinâmica e o processo da vida. Mas muitos hoje correm e não sabem, sabem para onde vão. Correr é muito bom, viu gente, como prática esportiva. E se você faz isso, olha, continue. O grande problema é que algumas pessoas às vezes por conta de angústias, começam a correr, correr, correr, correr, correr, correr e parece que estão fugindo de algo. Então eu tenho que fazer desse processo até de andar ou correr algo consciente e não uma maneira de eu fugir de sabe-se lá o que e ir para sabe-se lá aonde. João corre porque ele quer encontrar-se com o Senhor. Pedro é aquele que vai também dentro do seu ritmo e eles encontram o que? Vestígios do ressuscitado. Mas para a ciência, o que é isso? Dois pedaços de pano. Para a fé é uma mensagem, principalmente para os judeus. Para os judeus naquela época, quando alguém que tinha funcionários em sua casa na hora em que estava fazendo uma refeição, tinha que interromper a sua alimentação para resolver algo urgente, deixava o guardanapo do lado do prato, à mesa, justamente para que os seus servos não retirassem a comida e vissem naquele sinal que ele voltaria a se alimentar. Jesus é aquele que deixa os tecidos que envolviam o seu corpo, justamente para dizer que ele voltou e ele aparecerá. No evangelho de hoje ele não aparece, apenas os sinais aparecem e eles viram e acreditaram. Quantos sinais Deus nos dá? Eu dizia que eu nunca vi Jesus e no entanto, eu creio firmemente que ele acredita. E você? Você acredita também? Ou você escolhe os sinais que você quer para que Deus faça aquilo que você quer como confirmação? Às vezes a gente procura algumas pessoas para que elas não simplesmente nos aconselhem, mas para que elas concordem conosco. Essa nossa tendência de arrumar aliados para que possam concordar e legitimar o que nós queremos. Não pode ser assim a vida do cristão. O cristão tem que ser aquele que procura a verdade que é Jesus Cristo. E eles se deparam com a verdade. Jesus não está no reino dos mortos. Ele ressuscitou. Existem sinais de vida, mas também há tantos sinais de morte hoje na nossa existência. São drogas, ganâncias desmedidas, coisas que vão passar, que não são eternas. Às vezes, atentados contra a própria vida, paixões avassaladoras, e a pessoa às vezes reduz toda uma vida, todo um futuro, um projeto, às vezes, a uma paixão, e seja qual for, amorosa ou um apego a alguma coisa, não é? Sinais de morte que precisam dar lugar a sinais de vida, somos cristãos, embora outras pessoas também não vejam a Jesus Cristo como nós não vemos, a menos que você seja um místico meu irmão e minha irmã, podem ver através do nosso testemunho Jesus Cristo, uma igreja viva e presente, uma igreja que acredita, pessoas que não tem medo de falar da sua experiência de fé, pessoas que são presença de Jesus Cristo, pessoas que leem nos sinais dos tempos, os toques de Deus, pessoas que veem a sua mensagem e se dão conta de que nada é coincidência, tudo é providência para aquele que crê, pessoas que caminham como igreja e veem a Jesus Cristo nos sinais de vida da sua ressurreição. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.